Olá, ah, meus amigos, a minha vida foi uma vida complexa, eu fui muito ansioso, muito rápido, né? eu sou um padrão de comportamento 7, então quer é tudo muito rápido, é rápido, é rápido, e aí toma decisões erradas e sempre correndo atrás do dinheiro, sempre quis ficar rico. Né? Meu pai era uma pessoa que produziu bastante em pouco tempo de vida, ele morreu quando eu tinha 17 anos. Então a minha vida inteira foi correr muito e é totalmente errado. Para que a gente possa prosperar, não só dinheiro, mas no amor, né, na saúde. Eu tenho que ter é, paciência. Eu tenho que, como diz um ditado muito antigo, devagar se vai ao longe. Né? Quem tem pressa come cru. E a minha vida inteira foi um comer cru. Então eu digo para você, faça devagar, que você vai muito mais longe e na verdade vai ser até mais rápido. Um grande abraço.